Apenas jogadores de Minecraft já sabiam disto. Exatamente, uma hora no Minecraft é 50 segundos na realidade. Aqui está a prova. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.